de branco foi captada no alto do outdoor em plena luz do dia. Fantasma diabólico assombra uma casa abandonada na Turquia. Menina fantasma se manifesta no banco de trás de um carro. Velha possuída na Índia faz algo terrível no quintal. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. casa abandonada no meio da floresta na Turquia um caça-fantasma vive um pesadelo que nunca mais esquecerá <tos> Já na entrada, ele percebeu o que o aguardava lá dentro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Se ele soubesse com o que está lidando, já teria ido embora. Em um quartinho ele acendeu assim vela para o diabo enquanto algo parecia atuar no corredor. a porta não deveria ter abrido sozinha. Na verdade, alguém a abriu. O que será essa entidade que vaga no corredor? Sim. Correndo sobre o telhado. Pelo estado da estrutura, isso seria impossível se tratando de um ser humano. Lá um vulto negro fantasmagórico acaba de passar no corredor. Bom, tendo visto bastante, deixou o local. Na Índia... O menino decidiu colocar sua avó para dormir no quintal em uma noite na qual ela não sossegava e fazia muito barulho pela casa, mas manteve uma câmera monitorando para evitar que ela fizesse alguma besteira. Foi nesta ocasião que ele registrou eventos perturbadores. Que ele não notou que sua voz está possuída pelo demônio. Uma mãe estava voltando de carro do mercado com sua filha quando ela decidiu gravar um vídeo. que ela registrou algo extremamente perturbador no banco de trás bem do ladinho de sua filha, o fantasma de uma menininha. A menina parece não enxergá-la, logo podemos dizer que este seria o fantasma de uma pequena menina que não consegue encontrar descanso eterno e se mantém a vagar pela terra. em seu apartamento. Já lhe disseram que ali habita um fantasma, mas ela não acreditou. Achou que fosse coisa da cabeça dos antigos moradores, mas em uma noite, a câmera de segurança captou uma coisa perturbadora na cozinha, enquanto a lâmpada se movia inexplicavelmente, um vulto obscuro se aproximou dela, é um fantasma que queria tocá-la, algo me diz que ela precisa abandonar essa casa agora mesmo, um vídeo muito estranho e peculiar. Isso foi captado em um outdoor. Isso foi captado em um outdoor na Tailândia. Em plena luz do dia de bastante movimento nas ruas. Uma mulher vestida de branco sobre aquela enorme estrutura. Muitos que viram ficaram em estado de choque. Seria essa mulher uma bruxa? Ou um fantasma só visto através das lentes da câmera? Qual é a sua teoria? Opine nos comentários. Há rumores que no final do dia ela voou e foi embora.